Ô Altemir, se o problema não é grana, né? E aí? É acomodação? acomodação e o detalhe seguinte, né? Nós tínhamos antes do Plano Real uma situação de inflação, então as pessoas se perdiam nas contas, então tinha aquela história, ah, vou sair de casa e dou um jeito. De repente, nós temos uma estabilidade econômica e as pessoas fazem a seguinte conta, agora eu posso programar uma viagem para o exterior Posso programar a compra de um carro, eu posso programar. Então quando começou a fazer uma conta dessa maneira, descobriu o seguinte, se eu sair de casa, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, porque tem aluguel, prestação disso, daquilo. Se eu fico em casa, roupa lavada, comida feita, a empregada, a não ser, tem todo um pacote pronto, melhor que qualquer hotel. Sair pra quê? E sair é barato, né? E o um detalhe, né, Adilson, olha, a pessoa ganha o seu dinheiro e não ajuda em casa. Então ainda tem esse egoísmo que é um detalhe seguinte, é, não consigo poupar, entre esses jovens, não conseguem poupar, gastam tudo que ganham sem colaborar em casa. Gastam tudo que ganham. Gastam. Esse é o perfil, esse, esse é o... Se a gente olhar assim, o maior consumidor de tecnologia, o maior consumidor de turismo, tudo está nessa faixa etária. É. Nessa faixa etária. E por quê? Porque ele tem um suporte. Ainda assim, ó, se der alguma coisa errada, eu tenho patrocínio. Mãe trouxe eu tenho um banco em casa que ainda me socorre. Uhum. Então, casa, comida, roupa lavada e ainda dinheiro por se precisar. E se eu sair, aí é por minha conta, né? Aí pode custar caro, pode dar algo errado e voltar para casa é complicado. Mas, doutora, mas muita, muitos pais, muitas mães, pais, uhum. eles adoram essa situação também, né? Sim. Adoram, né? Sim. E aí são necessidades afetivas... Que, que os pais também podem ter, né? E, uh, no sentido de que, uh, é o que eu comentei com você, de que se você você ter uh, função, você ter movimento, né? então a gente pode pensar em termos de que uh, quando o ninho fica vazio, um casal que sempre teve função parental, trabalhou, esteve em função de criar e dar um encaminhamento, ele para de ter função. Né? Então, a gente, às vezes, também é, pode verificar dificuldades relacionais no casal, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, com todos a, toda a bagagem de mágoas, de dificuldades, de acertos e erros, eles estão se olhando de frente de novo né? e vão ter que lidar com algumas situações que existem e que não foram lidadas.